Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba como fazer isso de forma correta e fácil. Saiba que emagrecer é uma benção e traz as suas vantagens como por exemplo ser mais fácil de entrar dentro de um ônibus, de entrar dentro de uma porta, de entrar dentro de um carro, de um táxi, de um Uber. Essas são é as vantagens de como emagrecer de forma fácil. O que você precisa é de um treinamento online de vídeos aulas que você acessa através de login e senha que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E logo logo eu vou te mostrar um blog onde tem treinamento que tem vídeo aulas online através de login e senha que você vai aprender como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.